E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito das propriedades da multiplicação como estratégias de cálculo. E aqui nós temos o seguinte, a biblioteca de uma escola é dividida em 10 corredores e, em cada corredor, há quatro prateleiras com 11 livros em cada uma delas. Quantos livros? Ah, na biblioteca da escola. Vamos primeiro começar destacando as informações importantes. Nessa biblioteca, nós temos 10 corredores. E em cada corredor, nós temos um total de 4 prateleiras, como nós vemos nessa figura aqui. E em cada prateleira, temos 11 livros. Olha, você pode ver aqui um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E nós temos 10 corredores desse jeito, ou seja, com 4 prateleiras e 11 livros em cada uma. Isso significa que, para eu descobrir o total de livros, eu tenho que multiplicar os 10 corredores, pelas quatro prateleiras, e multiplicar isso pelos 11 livros. E é aqui que eu queria chegar. Nós temos uma multiplicação. E nós precisamos pensar em algumas estratégias que vão facilitar o nosso cálculo. Nós sabemos que 10 vezes 4 vezes 11 é igual a 440. Porque, olha, 10 vezes 4, eu posso colocar aqui. E eu sei que 4 vezes o 0 dá 0 e 4 vezes 1 dá 4. Então, isso aqui dá 40. E agora, eu pego o 40 e multiplico por 11. E 40 vezes 11, eu posso colocar aqui, e eu vou ter 1 vezes 0, que vai dar 0, 1 vezes 4, Vai dar 4. 1 vezes 0 vai dar 0, e eu coloco aqui embaixo do 4. Agora, 1 vezes 4 dá 4. E eu posso somar tudo isso aqui, e posso completar com zero aqui. E aí eu vou ter que 0 mais 0 dá 0, 4 mais 0 dá 4, e aqui também dá 4, ou seja, 440. Mas você sabia que eu posso fazer essa multiplicação de outro jeito? Por exemplo, eu posso fazer aqui 10 vezes 11 vezes 4, e 10 vezes 11 dá 110. Mas como eu sei que isso aqui dá 110? Porque toda vez que eu for multiplicar por 10, por 100, por 1.000 e assim por diante, eu repito o número, no caso, o 11, e coloco a quantidade de zeros que tiver depois do 1. Então, isso vai ser 110. Por exemplo, se eu tiver aqui 15 vezes 10, eu vou colocar o 15 e vou colocar mais um zero aqui do 10. Então, vai dar 150. Então, sempre quando você estiver multiplicando por 10, você sempre tem que repetir o número e colocar mais um zero. Mas isso só é possível quando estamos multiplicando por 10 ou por múltiplos de 10, ou seja, 100, 1.000 e assim por diante. E agora, eu tenho que multiplicar 110 por 4. E 110 por 4, nós já sabemos que é 440. Está vendo? Foi outra forma de multiplicar 10 vezes 11, vezes 4. Ou seja, nós achamos o mesmo resultado mudando a ordem dos números. O que eu quero dizer é que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso quer dizer que se eu colocar aqui 4 vezes 11 vezes 10, esses números aqui são os fatores e nós sabemos que isso tem que dar 440, que é o que chamamos de produto. Isso porque, se nós multiplicarmos 4 vezes 11, nós sabemos que 4 vezes 1 dá 4, e que 4 vezes 1 também dá 4. Então, 4 vezes 11 dá 44. E se nós utilizarmos a dica do 10, 44 vezes 10, eu vou repetir o 44 e vou colocar um zero, também vai dar 440. Então, nessa biblioteca, tem um total de 440 livros. Mas, enfim, é importante você conhecer diferentes estratégias de multiplicação a fim de facilitar o seu cálculo. E saber que a ordem dos fatores não altera o produto te ajuda bastante nisso. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima!